Isso já já está muito claro no mercado, todos já sabem disso, né? Hoje essa a CPC 06 ela é obrigatória já para um determinado é, nicho, né? De, de empresas tal, e o sistema ele ele foi projetado até para atender né qual aquele usuário principal do Lise dos contratos de arrendamento que são as contabilidades, né? Que são as, as que foram as grandes impactadas por esse processo porque a partir do momento que você deixou de ter uma despesa né, na sua operação, que era o aluguel, e passou a tratar ela também dentro do seu ativo, tendo que calcular a depreciação, né, trazendo ela para o seu balanço patrimonial, é, calculando é, é, passivo a valor presente, fazendo as remissurações de passivo a cada x tempo de correção de contrato atual, a contabilidade civil, né, ela se ela, ela viu em volta, né, em cálculos mais complexos, em controles mais detalhados, né, que demandam bastante tempo. Muitas vezes as planilhas foram as, as grandes aliadas né, do pessoal para poder fazer todo esse, esse cálculo todo.